Começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu, hoje eu tenho o prazer de receber pela segunda vez, dessa vez é, um papo privado, antes estávamos falando em quatro telinhas aqui do projeto do Seba Tapajós, lá em Belém, agora eu tenho aqui o prazer de receber para uma conversa exclusiva sobre ela, na, agora nessa, nessa próxima uma hora aqui de papo, com a Pat Rigon, deixa eu só fazer uma breve apresentação dela antes de chamá-la, mas ela é uma multi-artista brasileira, trabalha com pintura a óleo, ilustrações, grafite, performance, tatuagem, enfim, tem o currículo dela aqui, se a gente ficar só falando dele, vai tomar uma boa parte do podcast. Acho mais fácil chamá-la e a gente troca essa ideia. Vamos lá, Pati, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? gente! Tudo ótimo. Seja bem-vinda de volta, né? Nesse caso. De volta mais uma vez aqui. Ah, valeu. É, Paty, brigadão por ter aceito esse convite aqui de trocar essa ideia com, com, comigo nessa próxima uma hora aí. É, somos muito fãs do seu trabalho, antes antes mesmo de fazermos ali a, o papo de, de Belém, o seu trabalho uhum. chamou muita atenção, Obrigada. tem uma potência, tem uma mensagem, e artistas como você são muito necessárias, eu diria, no, no cenário não só da arte, mas da sociedade mesmo, ter, você levanta uma voz, uma bandeira que, que é muito legal, a gente vai falar disso na próxima, no, no decorrer da conversa aqui. Mas antes de mais nada, obrigado novamente por ter participado, Quero queria saber como é que você está, como está tudo bem com você nesses últimos dois anos pandêmicos, aí. como é, como é que foram as transformações na sua vida, oh. é, muitas, eu sei que... Eu sei que tem uma recente agora que você está de casa nova, né? Você saiu. Do eu estou em, em transição, Paulo. na verdade. Eu ainda estou em transição, que eu estou. Tô... É ah, uma loucura. Eu tô... Eu morava em Porto Alegre. Estou vindo para São Paulo, interior de São Paulo, pertinho da capital, mas é interior. Hum, construindo também. Então já é mais uma loucura e e eu tô numa casa teoricamente de transição agora assim então enquanto estou construindo essa coisa toda e... <risos> e parece que a vida fica meio suspensa assim fica um pouco no ar porque um pouco das suas coisas estão encaixotadas um pouco das coisas estão dentro de malas e enfim mas a vida que segue daqui a pouco tá tudo em ordem já eu tô exatamente nesse momento agora assim faz um mês mais ou menos que eu tô nesse trâmite de mala e viagem. Uh, a pandemia foi uma mudança impactante, assim com certeza para todo mundo, mas para a arte, principalmente, porque a gente trabalha com público em muitos lugares. Eu, antes da pandemia, tinha duas exposições já encaminhadas que iam acontecer naquele mesmo ano, e tudo começa, todos os eventos começaram a ser cancelados, eu também trabalho bastante com publicidade, e daí envolve estúdio, equipe, uma série de pessoas juntas dentro de um lugar fechado. Então, tudo foi parando de acontecer, porque as pessoas achavam que a pandemia ou a quarentena ia durar 40 dias, como se diz uma quarentena, uh, acabou durando sei lá quanto tempo, que nem terminou ainda, né? ainda estamos com, com o vírus por aí. Uh, agora, com as vacinas, que as pessoas começaram a relaxar um pouco com as máscaras e ficar um pouco mais à vontade, mas uh, muitos artistas tiveram que se reinventar, né? reinventar formas de trabalho. Eu fiquei com um pouco, bastante medo no começo, principalmente, pensei, gente, como é que como é que eu vou fazer agora não posso mais fazer exposições não posso mais fazer, não vai mais ter temporariamente publicidade através de modelo também não vai ter porque está tudo parado uh, muito no começo assim eu fiquei um pouco assustada mas logo em seguida os trabalhos voltaram a, a acontecer devagar de outras formas com equipes muito reduzidas Fiz durante a parte mais hardcore mesmo da pandemia, fiz muita publicidade dessas que você faz campanhas em casa mesmo, webcam, sabe? Uh, alternativas que foram surgindo no meio. E eu trabalhei muito com grafite também no, dentro da pandemia. Grafite que é uma coisa que você está ali sozinho, né? Se você não tem uma equipe... Uh, você pode estar trabalhando sozinho, dependendo do tamanho desse mural, desse prédio, enfim. Bastante coisa, né? Bastante mudança, bastante transições uh, aí, Transforma coisa. transformações. É, e falando em transformação, é, durante a pandemia a gente tem falado com bastante artista que é, acabou aproveitando esse período é, de reclusão, para estudar novas técnicas, tentar novas técnicas, é... enfim, às vezes até mudar realmente totalmente o, o, o foco do trabalho. Né? Eu queria saber se com você foi igual, se você acabou a, aproveitando de alguma maneira esse período que você já não estava na rua, para você testar coisa nova, não sei, uma escultura... Nem, nem deu tempo. Eu até brinquei com cerâmica, mas era uma vontade que eu já tinha guardada assim, e acabei extravasando na, no meio da pandemia, mas era uma coisa que eu já tinha vontade, agora nessa transição eu acabei dando uma parada, mas também na minha casa nova pretendo montar um forno de cerâmica também, porque é uma coisa que eu adoro brincar, e muito lá no começo da pandemia, quando tudo foi sumindo, eu comecei a brincar, olha, vejo você com... Jogar tarô online, porque eu pensei, não, vai ser uma forma boa de ganhar grana. <risos> Daí eu fiquei jogando tarô online bem assim, uns três meses só. Depois eu achei muita energia, assim, turbulência energética, e pensei, não, vamos ficar só na arte mesmo. Porque os trabalhos fica... não pararam. Era um pouco. Eu comecei a jogar tarô, por... porque eu já jogava para amigos, assim, tipo, de brincadeira quase já sabia jogar e lá no começo, quando tudo começou a desaparecer, eu pensei, não, imagina se tudo desaparecer, qual alternativa eu posso sem sair de casa e sem ter contato direto com as pessoas? Essa foi uma das alternativas que eu, que eu pensei, mas foi só uma brincadeira que durou uns três meses, mas... <risos> uma brincadeira que durou uns três meses. E até pedir para você tirar o tarot online aqui agora, mas a gente pode é. deixar para uma, uma próxima sessão. Uma próxima sessão. É, eu estava ah. lendo o seu currículo aqui. O, o seu currículo é muito multi... É, é multiartista, multi né? Você acaba atuando em várias partes. É, eu, é... eu dou esse título de multiartista para não dizer que sou pintora, tatuadora, não ter que listar todas as coisas. Para mim, é tudo... Arte manual é tudo é desenho de uma certa forma. Sabe? Tudo parte do desenho. Seja numa parede que vão chamar de grafite, seja numa pele que vão chamar de tatuagem, seja numa tela que vão chamar de pintura, mas para mim no fundo, no fundo, só muda o tipo de pincel, sabe? Só muda a caneta que está desenhando, mas ainda é tudo muito na minha cabeça, é tudo muito conectado, assim, muito Uh, vem do mesmo lugar, sabe? A criação vem do mesmo lugar. Uh, eu acho que quem tem uma cabeça, que consegue visualizar coisas com uma certa tridimensionalidade no spray, vai saber fazer isso no pincel, vai saber fazer isso numa tatuagem. Uh, então, é, para mim, é tudo a arte, assim conectada, não está separada ali. Já brinquei muito de performance também, que daí já vai para outros lugares, mas se conecta também com meus trabalhos que eu comecei a fazer muito com publicidade e com trabalho de modelo, que foram chamando eu fui aceitando pela brincadeira e a brincadeira acabou ficando séria. Mas, <risos> ah, mas de uma certa forma na minha cabeça é tudo uma pessoa criativa extravasando essa energia criativa, sabe? Só botar para fora. Acho que todo mundo tem isso, né? E a gente fica represando. Criança solta isso muito fácil, né? E adulto começa a... Ah, eu sou contador. E daí você é contador. E você aceita que você é contador. Você não pode ser músico e contador e cozinheiro também fazer o que for tarólogo que seja <risos> você pode ser multi coisas sabe não sei na minha cabeça é caótico uh, ter uma vida sendo várias coisas porque às vezes existe conflito de por exemplo eu tenho uma uma lista de gente esperando tatuagem daí eu tenho que fazer essa logística de Períodos que eu tô grafitando, períodos que eu tô pintando, períodos que eu tô tatuando. Tentar encaixar tudo isso sozinha é um pouco uh, caótico, mas dá certo. No fim, dá tudo certo. Você, faltou colocar que você é um pouco administradora de empresa também, né? Da empresa de você mesmo, né? Um é, carro. da empresa eu mesma, ah, mas... Exato. <risos> Eu vou depois. Eu, eu quero. Eu tô até interessado na sua agenda de tatuagens. É como é que eu faço para me inscrever? Pra... Olha, tá, tá, você agora tem, você quer me tatuar aqui em São Paulo. Aham, uhum, eu pretendo fazer ah. isso. Eu, eu agora que tô chegando, né? Agora que tô assentando, eu tenho, um rabo, ainda sobra, sobra alguns espaços no meu braço. Mas né? quero arrumar um espaço na capital para tatuar e, e... Com certeza, vou ficar... Eu ainda tenho muita coisa em Porto Alegre, coisa, quero de trabalhos, no sul, uh, tanto de tatuagem quanto de mural, grafite. Então, eu também vou ficar indo para o sul, passando alguma temporada, fazendo tatu lá, uma semana de tatu, que seja. Uh, vou para a capital aqui em São Paulo. Eu estou em Osasco agora, nesse exato momento. Vou para a capital, faço sabe é uma vida assim, fluida, mas tem que administrar bem isso para dar certo. É uma loucura, eu estou querendo essa vida de interiores, uh, indo pra, aqui para o interior de São Paulo, o que veio na minha cabeça, além de o um maior contato com a natureza, essa coisa toda, uh, poder focar bastante na pintura também, porque é uma coisa que na cidade eu não estava mais conseguindo fazer. Teu ateliê, sabe? Aquele tempo dedicado dentro do ateliê, ali, uma certa introspecção dentro desse espaço. Porque na cidade, pelo menos comigo, como artista, é uma demanda assim, que não te dá tempo de outras coisas, né? Porque daí hoje surge uma publicidade, um grafite, ok, é lindo, é ótimo isso, mas eu também gosto do momento de, de parar no ateliê com calma pintar. Fiquei fazendo isso durante bastante tempo bem no início da, da minha carreira como artista e foi muito bom, sabe, produzir com calma. Eu acho que a arte tem isso de de precisar ter calma para ser feita, como uma, um bebê que precisa ser gestado Durante nove meses, com cuidado, com atenção, dedicação ali, para depois ser mostrado para o mundo, sabe? Acho que hoje tem uma, as pessoas esperam uma velocidade, uma, principalmente com redes sociais, as pessoas esperam que tu poste uma arte nova todo dia, sabe? E isso não acontece. Na minha concepção, na minha percepção, nasce, mas nasce sem alma. Entende? Eu prefiro uh, um ritmo humano, sem esteira de produção. Acho que a arte não vai para esse lugar, pelo menos comigo, sabe? Com alguns artistas pode super funcionar isso. Mas para mim, eu gosto da coisa mais lenta, de eu poder focar numa coisa, desenvolver bem feita, uma coisa de cada vez. Não gosto dessa loucura, essa produção incessante que o mercado espera, né? Tanto que eu, eu, até hoje, sempre tive um pouquinho de conflito com galeria de arte, porque a própria galeria, de certa forma, pressiona o um artista para que ah, uma exposição, duas exposições por ano e cheias, assim, muito material, sabe? Tipo, você é meio que obrigado a produzir uma velocidade grande e numa escala grande de produção, e eu prefiro... Você tá sendo obrigada a ser criativa num momento que às vezes você não está sendo, né? É, você exato. Sente. Imagina a meio uma pandemia, tua cabeça está tá explodindo de, de pensamentos, de sentimentos, de um monte de coisas, sabe? E as pessoas ainda assim são obrigadas, eu acho bem desumano esse esse ritmo, e não combina com arte, sabe? Combina com um burnout, sei lá, com outras coisas, e, e com essas artes que nascem meio vazias, assim, tipo, arte, eu eu tenho, eu, eu sinto que a minha arte está pronta, que uma pintura, ou seja lá o que for, quando o meu olho olha para aquilo e diz que está pronto. Pode ser que eu demore um mês para chegar nesse ponto de gostei disso agora pode ser que eu demore para concluir uma pintura e tudo bem sabe tipo para mim fazer bem feito é melhor do que fazer dez coisas mal feitas ou assim sem alma sem essência naquilo ali sabe eu gosto de eu gosto de fazer com dedicação com amor aquilo ali e olhar no final e me sentir conectada parte de mim está ali sabe naquela naquela pintura não foi Ai, só um, uma coisa que eu quase vomitei, assim, porque tu precisa ter três posts por dia, senão teu feed não vai estar tá legal. Eu, eu, eu imagino que os trabalhos que, que chegam sob encomenda para você é, tenham que realmente dizer muito para você, para você aceitar. né? Pra, a, a, acho que assim, na maioria dos casos dos artistas são assim, mas como você falou, alguns são tipo, toque de caixa, né? Tipo, é, algumas agências, inclusive, acham que é quase como uma pastelaria, né? Um pastel disso, um pastel daquilo. Mas acho que no seu caso, você, quando te procuram, acho que também deve ter um, um, um, um certo tempo de maturação do assunto para ver se você vai além com aquilo. Tem de além tudo. do tempo, Além do tempo de criação também, né? Tem de tudo, aparece de tudo. Aparece muito trabalho para ontem. Tipo, não, eu preciso... Urgência, assim, eu sinceramente prefiro não fazer. Quando é... Tu não vai ter tempo de pensar, de sentar, ter uma inspiração. Inspiração não é coisa que eu marco uma hora. Não, amanhã às 13 horas eu vou ter uma inspiração legal. Não acontece assim, né? Você, ela vem no momento inesperado, no momento de ócio, normalmente, né, o tal do ócio criativo, tu tá ali lavando louça, tu tá fazendo nada, e surge, vem uma ideia, né, vem a, a criação na cabeça, tem um quê de divino, né, eu não sei explicar exatamente, mas eu não gosto dessa pressão, né? inclusive acho que pressão é um ótimo uma ótima forma de bloquear a criatividade, uhum. né, de, de estagnar a pessoa a fazer mais do mesmo, a pegar uma receita que ela sabe que dá certo e só repetir ela. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho meio vazio. E acho que eu estou perdendo meu tempo, porque eu posso estar criando coisas mais legais. Adoro, adorei sua resposta. É, deixa eu te perguntar: você está nesse processo de transição, né? você, você, você mora em Porto Alegre, correto? Uhum. É, você morava em Porto Alegre, você está agora em Osasco, você está perto de São Paulo, mas você também está buscando um, um interior também para ter um respiro para você é, a sua, e para sua arte. Eu queria que você falasse um pouco como cada um desses ambientes afeta o seu trabalho, né? porque são lugares bem distintos cada um deles. Né? Como esse lado mais urbano, como o sul, o sudeste, mesmo essas experiências que você teve agora, né? indo para Belém, uhum, né? você deve bem, viajar muito trabalhando. Então, como que essa, como que o, o ambiente que você frequenta, que você vive, que você visita, acaba refletindo no seu trabalho? Bom, do Sul, eu adoro, eu sou gaúcha, né? Eu sou do Sul, mas eu cresci numa colônia italiana, cresci bem no interior, mais perto da Argentina. Uh, Porto Alegre, eu posso dizer que é uma cidade que eu adoro, que é praticamente onde eu adultecia, assim, eu virei adulta, eu saí da, da colônia com 17 anos e fui para a capital, então é um, um carinho que eu tenho, e ela, ela é uma cidade que tem uma vibe muito específica, meio meio decadente, sabe Porto Alegre é meio decadente, é, é um glamour velho, sabe? Uhum. Uhum. Hoje ela é só um amigo punk. A gente brinca que tem até uma música gaúcha que é amigo punk. E para mim fala assim, a alma de Porto Alegre está naquela, naquela música. Tem um glamour decadente, assim, de... de... Ah, não sei explicar, eu tenho bastante carinho por lá. São Paulo, capital, para mim, é um triturador humano. Assim Eu amo a cidade, o, a, a, o fervo da cidade, né? essa essa efervescência de São Paulo, mas eu não gostaria de morar na capital, porque, não sei, acho que ela rouba, rouba a alma das pessoas, sabe? Ela te engole. Eu acho que você tem que ser bem forte para não ser engolido pela cidade. Eu prefiro uma vidinha assim mais mato, que é o que eu estou buscando agora, mas eu sou um ser da floresta, né, gente? Tipo, quero... Ah, e esse silêncio, essa paz, um pouco mais de essa esse isolamento assim meio eremita, mas não eremita porque a gente tem internet, hoje em dia, sabe. Então tu pode estar onde for, mas tu vai vai estar ao mesmo tempo conectado todo mundo com todo mundo na hora que você desejar. Diferente da cidade que você está imerso no meio da multidão, né? Hum... Eu me sinto um pouco sem casa, assim, sem. Não sem casa, mas agora sem casa, porque realmente eu tô vivendo com malas. Mas, mas me sinto bastante solta, assim, sem raízes, sabe? Porque eu já morei fora do país, já voltei, sabe? Eu morava na Itália, morei um tempo na Suíça. E. Ai, ah, a experiência na Amazônia foi. Foi ah, incrível, assim, para mim foi um dos lugares, embora eu já tenha viajado muito, mas foi um dos lugares mais surreais, assim, que eu já que eu já conheci, inspiradores também, inclusive estou com bastante vontade de pintar coisas conectadas lá com, com o Pará, que a, a floresta tem uma força incrível, né? Tipo, eu, eu, eu me deslumbrei com as pessoas que vivem na, no meio da floresta também, é um tipo de vida que é muito peculiar, né? Você viver... Os seus carros são os barquinhos, as canoas, e as casinhas de pau a pique. As pessoas vivem num grau de simplicidade que, que você percebe o que é o fundamental mesmo para você viver e ser feliz, sabe? E não é mais a metade do que a gente tem na, na cidade, aqui nas nossas vidas. Normais, urbanas. Eu achei incrível. A Amazônia, assim, o Pará eu, um delírio à parte, assim, de comida, de temperatura. A temperatura, para mim, lá foi uma coisa muito surreal. Eu sentia como se eu estivesse me afogando toda hora, assim, porque é muita água no ar, sabe? É muita umidade. É. Né? Eu, eu lembro que eu saí do aeroporto e a minha pele já começou a ficar, tipo suada, assim, tipo, não é suada, tipo, úmida, sei lá, uma umidade que não existe na minha pele, não é em outros lugares, lá no sul, que eu ainda morava lá no sul, né, época que eu fui para a Amazônia. E, não sei, eu acho que a gente tem uma cabeça bem aberta e se alimentar de tudo isso, não importa uh, se for só no Brasil, se é viajando, se é indo para a Argentina, se é indo para a Europa, se é indo para onde for, mas a gente tem uma cabeça aberta, eu acho que só nos enriquece, né, uh, viajar, eu, eu adoro, né, tipo, acho que só nos enriquece como humanos e para quem é artista vai, de, o, o, obviamente, não tem escapatória, isso vai ser traduzido na arte, né? vai ter mais, mais bagagem colocada ali dentro. E quando se trata de fator humano, então, porque eu falo bastante nas minhas artes de coisas humanas, assim, e muita coisa autobiográfica também. Mas. Só enriquece, porque não importa, a nossa fronteira, todo, todo mundo é igual, né? Muda a cor, muda um sotaque, muda. Mas em essência a gente é tudo farinha do mesmo saco. Você tinha falado agora de pouco que é isso, né? Que para você tudo é desenho, não importa muito a plataforma. Mas eu que. Uhum. Eu... Eu queria te perguntar, acho que não tem uma resposta fácil para isso, se é que existe uma resposta para isso, mas se tem uma plataforma que para você é, é a sua preferida? É uma pele que você tatua? É uma parede? É uma tela? É o digital? Tem alguma que... Ou, ou, ou você varia de fases para fases? Eu gosto bastante da pintura a óleo, até porque foi onde eu comecei, e na pintura a óleo não tem pressão, porque todo o resto, todas as outras coisas, existe uma pressão. Existe a pressão de quem está pagando, de quem está uh, passando por dor, no caso de uma tatuagem. Eu sempre penso assim, ah, essa pessoa está sofrendo na minha mão, sabe? Tipo, <risos> ela pagou para sofrer, mas eu fico tentando amenizar isso. Uh, e quando está fazendo um prédio, existe uma série toda, uma equipe, aluguel de equipamentos, que também é uma certa pressão, né? quem está pagando quer aquilo pronto no menor prazo possível, então eu adoro o conforto de poder estar no ateliê produzindo, no ateliê no meu ritmo acho isso um luxo quase sabe, estar fazendo isso mas tudo tem, e e como nesse nesse ritmo eu consigo alcançar algo que me satisfaz demais, que eu olho para aquilo ali, que foi uma ideia pensada com calma e desenvolvida com calma até eu achar que está impecável, nada mais para mudar nisso, está perfeito agora. Mas as outras, as outras superfícies, assim que eu trabalho também são muito massa porque a arte de rua tem um impacto gigantesco, assim conecta a gente de imediato com o público e o tamanho da coisa é impactante. É um prédio, sabe? A maior parte das minhas artes são são em penas de prédios, laterais inteiras de prédios ah, e o impacto é imediato. Inclusive durante a Durante a, o desenvolvimento, as pessoas já estão falando, já estão fotografando, já estão fazendo stories, já mandam mensagem para saber quem é a artista que está pintando. Um, e a repercussão também é muito grande, porque é uma exposição enorme, né? É uma coisa legal. Quando eu fiz uh, uma impera no Minhocão aqui em São Paulo, foi incrível, assim, porque as todo dia eram muitas pessoas fazendo foto e tagueando, então nunca parava, sabe, essa repercussão da, da empenho. Uh, e com a Tatu tem uma outra coisa que é um momento muito intimista ali do tatuador com a, com a pessoa, e muitas vezes tem uma história por trás daquela Tatu, então tem uma uma conexão de você estar tá criando algo muito especial para aquela pessoa ali, sabe? E vocês duas estão conectadas ai, de um jeito muito legal na hora, né? Então, eu acho que cada um tem o seu o seu quezinho mágico ali, sabe? Um, hum. Uma coisinha legal, uma peculiaridade. Eu acho que eu, eu também eu tenho. Eu adoro as três, as, as três atividades, assim. Que bom. É, eu ia te perguntar é, é, também da questão, tem uma questão corpórea né, de movimento, né? Que eu acho que o, o grafite tem um movimento muito mais amplo, a pintura tem um movimento um pouco menos e, e a tatuagem é super precisa. Uhum. Né? Então acho que você trabalha o seu corpo também de uma forma muito diferente, né? Apesar é, de... grafite é um, um crossfit das, das artes, né? Tipo, porque <risos> você está subindo em prédio, escalando, fazendo rapel. Eu já tive que fazer de tudo. Assim, Quem olha um grafite não imagina o tamanho dos perrengues que a pessoa que está pintando um prédio passa, né? Porque a gente tem que ter uma série de, de protocolos lá, de certificados, que a gente já fez treinamento de segurança para trabalhar em altura. Mas cada arte tem o seu perrengue, né? É balancinho que quase cai, é... Já, eu já passei por quase tudo assim, nesse mundo de pintando prédios. A minha mãe quase morre. De, de, se eu conto essas histórias assim, ela, ela já tem... <risos> eu ia te perguntar disso também. Assim, ou se você pudesse contar alguma história aí de aventura aí no, né, ah, história, eu já tive, nas alturas. Já tive balancinho. É o andaime suspenso, aquele que é motorizado. Né? Uh, muitas vezes eles dão problemas. E eu já tive, por exemplo, balancinho que parou de, de funcionar e eu tive que fazer rapel no prédio para conseguir chegar no topo do prédio, sabe? Uma coisa meio doida, assim, se agarrando num cabo de aço, sabe? Tipo. Gente. Nada nada muito, assim, fofo, né? Ai, como é legal, como é divertido. Não, sabe? Na, naquela hora, você pensa, por que, que eu não virei veterinária, sabe? Agora, nesse último nesse último que eu fiz, uh, que foi em Porto Alegre ainda, uh, eu estava fazendo desenho ainda. E já era três horas da manhã, e eu estava pendurada mais ou menos no 15º andar do prédio. E... Só traçando o desenho. E era umas três horas da manhã e parou de funcionar o balancinho. E eu tive que subir no telhado do prédio, de rapel também. Só que é horrível porque você está com o colete paraquedista uh, preso com um trava-queda que fica bem no meio das suas costas. Só que daí você pensa que você está no 15º andar, tem 15 andares de cabo de aço pendurado nas suas costas. Então, você tem que fazer muita força no telhado para não cair para trás, entende? Porque uhum. aqueles 15 metros, 15 andares né, de cabo de ar estão te puxando para trás constantemente. Daí você quer subir no telhado e tem um cabo enorme, te puxando, muito pesado. E você tem quase certeza que vai morrer. Mas estou aqui até hoje. Que bom, por favor, se cuida. Não, é, são aventuras que, para quem pinta prédio, eu tenho certeza que a galera já, já passou por. Eu escuto histórias, assim, de grafiteiros de, de velha guarda aí, do tempo que ainda tinha muito balancinho de. Ah, é tipo uma, uma coisa de bicicleta, assim, que você pedala. Eu nunca usei esse tipo de balancinho. E daí aquilo ali dava muito problema. Enfim que você subia no pedal, entende? Não tinha um motor, sim, sim, não tinha sim. uma... Não, tem que dar, dar uma pedalada ainda. Você. Dá uma pedalada, aquilo ali se soltava às vezes, então era um pouco, assim, tenso de, de trabalhar. Eu nunca, nunca usei isso, acho que nunca vou usar, porque acho que já é uma coisa um pouco em desuso. Assim. Agora, é, o, o processo de criação, é, quando você está numa... Até um grafite de uma parede e tal, você, tem um, você consegue ter uma, um controle do tamanho, né, do, de onde vai cada, cada parte do seu desenho. Agora, numa dimensão tão grande como uma antena, eu queria que você falasse qual é a técnica que você usa para colocar com precisão o seu desenho numa escala tão grande. Tem duas, tem duas técnicas. Uma é você, você faz o seu desenho, tem no papel, tem no computador, uh... E daí você enche o prédio de... Como se fossem hieróglifos, assim. Vai escrevendo, pode escrever frase. Solta, assim, aleatório mesmo. Você escreve frases ou rabiscos, ou qualquer símbolo, qualquer coisa que você queira. E depois você sobrepõe essas duas imagens. E daí tu vai saber, no computador, no caso, você sobrepõe. E daí você vai ver que... Ah, Onde tem esse X é aquela curva, daí você vai meio que liga os pontos, sabe? Tipo, sim, você sim, vai sim. fazendo isso, que é um pouco mais demorado, porque você tem que fazer esse grid de rabisco no prédio, né? Uh, quando é, é, principalmente quando é um trabalho publicitário, uma empresa querendo... E tem um prazo muito curto, daí a gente faz com projeção bota um projetor muito longe, às vezes tem que ser uma quadra de distância para pegar o prédio inteiro, vai, então. tem que ser de madrugada, isso que eu falei que eu estava desenhando três horas da manhã, era exatamente como uma projeção. Porque daí tem que ser quando a avenida já está fechada, quando já está bastante escuro, para o pro projetor muito longe ainda conseguir passar a luz para o prédio. E você não vai ver nada. Quando você tá lá, você só sabe, assim, aqui tem um borrão gigante. Acho que tem um risco aqui. Torce <risos> para dar certo. É, depois, quando tu olha de longe, você vê que deu tudo tá, tá, tudo certo. Mas lá, pertinho, vendo a projeção, ela perde o... Não fica uma coisa super definida, né? É. Fica um borrão, até assim, enorme. E, às vezes, o olho de uma pessoa é o tamanho do teu corpo na parede, né? Então... Você Sim. perde a noção do, do tamanho da, de cada coisa. Paty, em que momento da sua vida você é, se deu conta que você era artista? Eu sempre soube que eu era artista. Desde criança, assim, muito, muito, muito, muito criança, eu já era muito criativa e eu já desenhava sem parar todos os dias. Era a minha principal brincadeira, era meu principal hobby mas eu não sabia que dava para viver disso. Então eu só me considerei de fato artista a partir do momento que eu comecei a a viver de arte, a ganhar dinheiro com a minha arte, me sustentar com a minha arte, porque porque pintar, desenhar, criar coisas, fazer escultura, fazer um pouco de tudo, eu sempre fiz desde desde que eu me conheço por gente assim, eu não não, não consigo nem lembrar da minha mãe quando guardava pastas e passas e passas e passos de desenhos na escola as primeiras professoras pediam os meus desenhos de presente para elas uh, eu não tenho uma memória de quando eu não criava coisas uh, Então é isso e a minha primeira exposição foi em 2015, eu não sabia que dava para viver de arte, não, não sabia, assim, eu não tinha repertório, não conhecia ninguém, não conhecia artistas que viviam de arte, só conhecia artista herdeiro, e eu não sou, então eu pensei, tá, acho que não é para mim isso, né? vou ter que fazer um outro, um outro trabalho aí, ter a arte sempre como Robin. Uh, mas no início de arte como hobby, eu comecei a fazer pintura a óleo, eu comecei a pintar com óleo em 2012, quando eu voltei para o Brasil. Uh, comecei a pintar com óleo, mas de um jeito muito despretencioso, senti assim, uma parede vazia na minha sala, eu pensei, ai, ah, podia ter um quadro aqui, vou pintar. Uh, fiz sem pretensão nenhuma, assim eu só queria botar quadro na minha parede. Se ficasse horrível, assim, que eu não gostasse nem de olhar, eu ia botar fora e ninguém nem ia ficar sabendo, sabe? Não tinha muita pressa, não tinha muito julgamento, não tinha nada. Fiz e gostei, daí quis fazer um outro para botar no quarto, daí quis fazer um outro para botar ali no corredor, não sei o que. Daqui a pouco a casa estava cheia de quadros. E meus amigos iam lá em casa e diziam, ah, não pode deixar isso aqui fechado, tem que mostrar, tem que fazer uma exposição. Ficavam insistindo para eu fazer uma exposição. E vários tiravam fotos dos quadros e alguns postavam em rede social. Eu nem tinha rede social na época, assim, não tinha Instagram, não tinha nada. Daí... Nisso, de compartilhar em rede social, um dia uma, uma dona de uma galeria entrou em contato comigo e perguntou se eu topava tomar um café com ela, para ela ver as minhas artes e tal. Ela foi na minha casa e ficou encantada, assim, disse que ali já tinha uma exposição completa, que eu não precisaria fazer nada, e perguntou se eu topava uma exposição para 10 dias depois. Eu topei, porque eu não ia ter gasto nenhum, estava tudo pronto... Meus amigos estavam insistindo para eu fazer a exposição, então eu ia fazer mesmo. Eu não ia ter gasto com nada, então só topei. Assim. Eu pensei, tá, no dia da exposição vai ter a vernissagem com champanhe, vou estar tá eu, uns 10 amigos, a gente vai passar a noite inteira rindo e bebendo, e tá lindo, achei que ia ser isso. E daí no dia da exposição tinha umas duas mil pessoas, e eu não consegui nem ver meus amigos lá dentro, de tanta gente que eu fui cumprimentando, cumprimentando, sem parar, assim... E tinha uma, uma, uma galera, assim, lotou a rua, sabe? Tipo, eu fiquei é. até meio assustada com, o, com a quantidade de gente, porque eu realmente não esperava isso. Uh, e eu lembro que a exposição abriu às sete horas da noite, a vernissagem, e... 7h15, eu vi que tinha um, um adesivinho vermelho, assim, uma bolinha colada no cantinho de um quadro. Daí eu fui perguntar para a Andressa, que era a, a dona da Galeria de Arte, né por que alguns quadros tinham, tinham adesivinhos do lado. E ela falou, não, é que esses já foram vendidos. E na minha cabeça, isso era uma coisa que não acontecia. sabe Tipo... Não, as pessoas compram na Europa, nos Estados Unidos, sabe? Tipo, não em Porto Alegre. Que foi numa galeria de Porto Alegre, Galeria Península é o nome. Não em Porto Alegre, sabe? E quando ela falou de precificar os quadros, ela que me ajudou a precificar, porque eu não tinha noção nenhuma de como fazer isso. E mesmo assim, eu achei que era... um. Uma bobagem da galeria, assim, de... Pre... Ah, tá, vai precificar, mas não vai vender, né? Um mês depois elas voltam lá para casa e tá tudo bem. E eu lembro que o pensamento foi... Quando ela me disse que aquilo tinha sido vendido, eu pensei... Ah, mas eu fiz para mim. Eu não... Não quero vender, devolvo. Depois eu aceitei, assim, o desapego, né? Aceitei que é o quê? Se eu liberar espaço, eu vou ter mais espaço para fazer novos quadros para botar na minha casa. Mas deu aquele... Aquele vaziozinho de mãe, assim, sentindo o filho ir para a rua, sabe, embora. A síndrome do Ninho Vazio. Sim. Nesse caso não volta mais, você tem que ir na casa da pessoa através. Não... É, mas é legal, é legal saber que tá, tem muita coisa espalhada por aí, muita gente vendo, né? Não, não precisa ficar comigo as coisas. Claro. É ah, só tá sendo espalhada, né? Acho que está sendo espalhada. De três formas, né? Nas peles das pessoas, nas na... pessoas que adquirem um quadro seu e nas ruas também, que todo mundo que passa e vê é. um trabalho seu, né? Acho que tem uma, uma democratização do seu trabalho. Verdade, verdade. É... Outra pergunta que eu ia te fazer diz respeito à temática dos seus trabalhos, né? Você tem um trabalho muito feminino, você te... retrata bastante mulheres tem uma delicadeza no seu trabalho, mas também tem uma potência ali também, né? Você às vezes retratam, sei lá, algumas caveiras, né? Algumas coisas que dão, uma, dão um, um contraponto à delicadeza também que você está retratando ali. Eu queria que você falasse um pouco é, de onde vem essa, essa, essa dualidade no seu trabalho, né? Dessa, esse lado mais delicado misturado com esse lado mais, mais pungente. Bom, eu lá no começo, como eu estava dizendo, comecei pintando para mim. Era quase como uma, uma terapia, assim, um hobby que eu vou ficar fazendo em casa, né? não, tem, não tem pressa, não necessariamente eu preciso mostrar isso para outras pessoas, então era muito um diálogo interno a coisa toda. E eu também sou militante intersexo, faço muitas... Uh, ah, já fiz muita palestra, muita live no assunto, campanhas, principalmente no mês aí da, da visibilidade, LGBTQIA+. Intersexo é a letrinha I do, do LGBTQI. E a maior parte das pessoas não sabem exatamente o que significa... Eu posso dar 500 mil explicações uh, genéticas e de gônada e de, mas nada vale tanto quanto dizer antigamente chamavam de hermafrodita. Uh, <risos> sempre quando está explicando gônada e tá. tudo biológico, assim questões biológicas de pessoas intersexo porque existem mais de 40 variações uh, de intersexualidade, uh, as pessoas ficam tipo meio perdidas, e quando você fala esse termo, hermafrodita, as pessoas... Ah, tá, então é isso. E eu sou uma pessoa intersexo, e durante muito tempo eu tive problemas, meio que um tabu com lidar com isso. Uh, não era confortável, porque eu cresci com as pessoas no meu entorno, eu cresci numa cidade de colônia do interior, bem pequena, então uh, as, normalmente as cabeças são um pouco mais limitadas também, né, então você cresce se sentindo uma aberração, um monstro, e eu durante muito tempo escondi isso das pessoas, não falava disso, Uh, não tocava nesse assunto nem nos meus pensamentos. Uh, a minha primeira exposição ela falava muito, que foi coisas que eu fiz para mim, ela falava muito de máscaras, de certa forma. Era uma figura feminina com um véu, ou tinham plantas tapando o rosto da pessoa, ou tinha um animal, uh, mariposas, se atraindo pelos olhos. Da... Sabe, sempre coisas tapando o rosto, porque eu tinha na minha cabeça que, enquanto a gente fica... Quanta máscara a gente usa, né? mesmo quem é uma pessoa normal, mesmo assim, essa pessoa tem muitas máscaras por convenções sociais para não ser tão desagradável, para não chocar, para agradar o público que está assistindo. A gente usa um monte de máscara. E chegou um dia que eu quis ligar o foldas para todas as máscaras e ser desagradável, me permitir ser desagradável, me permitir... Uh, mostrar ao mundo a minha monstruosidade intersexo, sabe? Tipo, sem tabus, sem nenhum filtro, sem problemas de falar disso. E a minha arte acabou falando disso. Acho que antes de eu falar abertamente, assim, verbalizar, acho que a minha arte já falava disso, porque teve muitas análises. Eu lembro de pessoas jornalistas uh, mais voltadas para a área artística, escrevendo textos assim que quase... Só faltava eles usarem esses termos, sabe? Porque a dualidade, o esconderijo, uma série de, de termos já estavam naqueles textos. Já era perceptível isso. Então, acho que a minha arte uh, fala disso. E eu tinha muita vontade de ser homem. Adoraria ser homem. Queria e tentei durante muito tempo. Tentei assim de, de tomar injeções cavalares de testosterona né? porque eu queria ser homem. E no fundo, no fundo, era um grande preconceito que a própria sociedade coloca na cabeça da gente. Tipo, eu tinha uma percepção, pelo menos pela minha educação, que mulheres. A mulheridade sempre parece pior. Parece que a mulher é mais fraca, é mais covarde, é mais impotente. Ela precisa de alguém que seja o herói, que faça por ela, porque ela é fraca demais, ela é delicada demais. Ela não sabe, sabe? Parece que mulher é sempre uma, uma burra fraca, incapaz de fazer as coisas sozinha, incapaz de abrir a porta do carro, por exemplo, esse monte de, de galanteios, assim, que vieram sei lá da onde, parece que sempre demonstram, assim, que a mulher é uma incapaz. E eu não queria ser uma mulher incapaz, essa pessoa, esse ser incapaz, sabe? O, o menino é incentivado a ir para a rua ser aventureiro, e ele sabe, ele é capaz, ele é inteligente, ele é forte, ele faz, é o fodão, sabe? E a mulher não, a mulher é, ela precisa ficar mais fechada, mais reclusa, mais quietinha. E eu discordava disso. Eu acho que eu tinha um grande preconceito contra a ideia de mulheridade, esse, esse estereótipo colocado sobre o que é você ser uma mulher de fato. Quando eu entendi que eu poderia ser uma mulher forte, então legal, tá lindo assim, que eu posso ser uma mulher forte, que eu posso fazer, ter, ser dona da minha vida, segurar as rédeas, entende? Então tá legal assim. Só que eu demorei para para construir essa percepção, né? Para colocar isso em prática realmente na vida, entender que você não precisa ser homem para você ser forte e ter uma opinião forte, e ser inteligente, e fazer as coisas sozinho, sabe? Você não precisa ser homem para isso. Ah, é Incrível o seu depoimento, e assino embaixo aí do que você está falando, de fato, a gente vive né numa sociedade machista, né é patriarcal, tem muitas barreiras para para serem quebradas ainda, acho que é incrível a sua coragem de lutar contra tudo isso acho que o seu trabalho ele ele retrata muito bem isso para além do gênero o seu trabalho acho que também não não, não, não precisamos colocar assim ah é um trabalho de uma intersex". sim ela é, intersex, é então, não eu, eu é inclusive, inclusive eu tinha um pouco de medo quando eu comecei a eu mesma aceitar a, a minha própria condição um dos medos foi de expor isso e toda a minha arte deixar de ser vista, uhum. deixar a arte falar por si e você ganha o rótulo de ah, artista intersexo, sabe? Uhum. Ou artista negro, a artista trans. Uhum. E você é só artista, entende? A arte não precisa ter esse esse background do artista, a arte, eu acho que a boa arte fala por si só so, sozinha, sem explicação, sem não precisa de texto que explique ela, uhum. ela vai uh, falar sozinha, acho que a arte é isso, sabe? É você chegar na frente de um mural, na frente de uma pintura e alguma coisa te tocar, você nem sabe quem é aquela, aquela pessoa que criou aquilo ali, mas o fator humano atrás daquilo ali, a poesia daquilo ali, te tocou, despertou alguma coisa dentro de você. Isso que importa para mim, sabe? E não importa as pessoas saberem que se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou intersexo, se eu sou, se eu sou branca, se eu sou preta, isso, isso é o, o que não, não faz diferença, sabe? Importa o que a arte está falando. Já vou aproveitar esse gancho do que a Arte está falando, né? Eu, você, você falou uma coisa muito legal agora que é, as pessoas são impactadas pelo trabalho, né? Então, não importa... É, às vezes, a, a, a, a falta de conhecimento sobre o que, o que diz aquele trabalho acaba impactando de uma forma muito maior se você até conhecer, porque daí você... É quase como se você estivesse dando um manual da pessoa e oh, essa arte diz isso. Não, deixa a pessoa... É, as pessoas têm a capacidade de serem afetadas pela arte, né? A gente tava, teve uma conversa até longa, faz uns tempos atrás, aí, com o pessoal da, de curadoria, né? O pessoal de museu, e justamente eles falam isso. Eu falo assim, cara, o museu tem que ser democrático, a arte tem que ser democrática, não, não, não criemos barreiras, e as pessoas estão abertas para acessar a arte. A arte está aí, e quando as pessoas têm acesso a ela, elas são impactadas e são transformadas. Hum. A partir desse momento é que eu vou te fazer a pergunta, né? Que é... o seu trabalho vem impactando e transformando a vida de pessoas há muito tempo já. Seja na pele de alguém, uma tatuagem, seja numa tela que foi para casa de alguém, ou as milhares de pessoas que passam por um trabalho seu. Você deu até um exemplo recente aqui, que é o trabalho, da, o, o, o trabalho do Minhocão, que é, era uma mensagem enorme que passada ali, uhum. que teve um impacto gigante na cidade falo isso por passar por ali e ver assim, esse in loco, né a reação das pessoas, mas eu queria que você falasse um pouco, se você me respondesse a seguinte pergunta. É, se você tem alguma história de alguém que foi impactado, que foi transformada, de alguma forma por uma arte sua, e como que você soube disso? E que, alguma história assim, de uma arte sua que mudou a vida de alguém? Bom, uh, eu... Eu tenho várias histórias de pessoas que olharam, se encantaram, assim, se apaixonaram por alguma por alguma arte que eu produzia, alguma pintura que a pessoa fez de tudo para comprar, ou de uma pessoa comprar e daí outra quer comprar, é e quem comprou e começa uma bola de neve, assim. Mas eu lembro que uma coisa que me impactou bastante, me, me chocou, assim, de uma certa forma, me me surpreendeu, foi uma exposição que eu fiz em Porto Alegre, acho que foi a minha última, foi a minha última exposição em Porto Alegre, ela tinha áudio, não tenho certeza como se chama? Áudio descrição? Áudio descrição, talvez. E daí uma menina cega, ela veio conversar comigo depois e ela falou que estava completamente encantada com os meus trabalhos que os meus trabalhos tinham uma força incrível e que ela, sabe, é como se ela tivesse visto e ficado completamente tocada pelos trabalhos. Ela estava realmente muito emocionada falando e ela é deficiente visual, sabe, então eu não tinha essa expectativa, sabe, quando, quando você faz uma coisa que é praticamente exclusivamente visual ali e uma pessoa que é deficiente visual, que ela não enxerga nada, ela não tinha nenhum grau de, de visão, ficar emocionada com o que você faz. Uh... Eu, fiquei, eu fiquei emocionada com ela, sabe? Pela emoção que ela tava. Eu pensei, gente, como a, a poesia pode tocar ela, sabe? Que eu acho que, que a, a pintura também tem um que poético, né? Você você consegue imaginar todo esse sentimento que está envolto ali naquela pintura, na imagem. Então. Eu, eu me emocionei com isso, assim, achei muito bonitinho o jeito que ela reagiu, isso me encantou de uma certa forma. Muito bonito, acho que o seu trabalho é isso aí, você consegue ver de várias formas o seu trabalho e você consegue sentir o seu trabalho de várias formas, Tati, a gente chegou no final aqui, essa era a pergunta final. É... Quero te agradecer. E... Passa e mesmo... muito rápido as conversas sempre. Passa, né? <risos> a próxima vez a gente tem que fazer um café para <risos> demorar mais, sem câmeras. É... Mas é, é isso, queria te agradecer novamente, foi um papo Eu muito que agradeço, legal. Eu que... Adorei. Sou muito, muito fã do seu trabalho, estou na fila para a próxima tatuagem, por favor. Tá bom, aviso, você, como aviso como é que... quando eu abrir a agenda aqui em São Paulo. Não, por favor, eu tô, sou o cliente número um aqui de São Paulo, por favor. Tá bom, tá bom. É, mas é isso, brigadão mesmo, queria agradecer, tipo, uma, uma artista incrível, uma administradora de empresa de si mesmo incrível Nossa. também. <risos> yeah. E sorte nessa transição aí. Acho que espero que São Paulo te receba bem. Vai é... ser lindo, já está sendo, já está dá trabalho, é meio cansativo, assim, principalmente a parte de obras. Sim. Olha, eu nunca tinha tido essa experiência de construir coisas, de você mesmo falar com pedreiros, por exemplo, eu sempre via meus pais fazendo esse tipo de coisa, mas uhum. agora é minha vez, né, e olha, é um suador, é um suador, gente, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco já vai ter ateliê instalado, já vai ter tatu, semana de tatu em São Paulo. Perfeito, perfeito. Pat, brigadão, é, vou dar a da última palavra para você, quiser encerrar aí, as palavras são suas. Ah, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, adoro toda a interação que a gente tem nas redes sociais também, são incríveis né? para nós artistas. Hoje a gente não precisa mais de do intermédio, do galerista, do merchan, a gente tá, tem um tete a tete né? com as pessoas direto eu adoro, então. Depois, inclusive, me passa o link, eu posso compartilhar nas redes Com sociais. E... e a gente segue aí, interagindo, trocando ideia. Adorei nosso papo, querido. Já fazia um tempo que a gente estava aguardando por ele, mas eu, como eu tive a mudança, e voltando da Amazônia, e pintando um prédio, e essa vida doida assim, mas finalmente a gente conseguiu. Aí. Próximo papo, próximo papo é ao vivo. É, tá bom, Pathy, beijão pra você. Não desliga aí, não, tá? Que eu vou te chamar já já. Só vou encerrar aqui. Tá bom. E aí, Essa foi a parte E aí, semana que vem, mais um ou uma convidada incrível pra vocês aqui no Arte Fora do Museu. Valeu.